Olá gente, hoje eu irei ensinar a vocês como traduzir o seu jogo do Roblox para outros idiomas através do serviço de localização presente na plataforma. Se você joga Roblox com o idioma em português, você deve ter se deparado com algum jogo americano que está com os textos em português. Isso se deve ao fato da função ser muito fácil de mexer, não precisando nem mesmo de script para ser feita. Então. Se você quer aprender, assista o vídeo até o final. E se gostar, deixe o seu gostei e se inscreva para não perder nada. primeira coisa que nós vamos precisar é um jogo que tenha interface, tenha textos que possamos traduzir. Comecei criando um jogo onde criei várias palavras em inglês que eu iria traduzir neste vídeo com o um sistema de localização da roblox. A primeira coisa que você deve fazer é acessar a página de criação de jogos do roblox. Ela pode ser acessada indo na barra superior do website Clicando em Create na página, uma lista de todos os jogos que você já criou irá aparecer. Decida qual jogo você irá traduzir clicando na engrenagem presente nele e clicando em Configure Localization. Ao clicar, uma página será aberta onde você poderá escolher o idioma de origem do jogo, que é basicamente o idioma em que todos os textos do jogo estão escritos por padrão no meu caso é o inglês logo abaixo haverá uma lista de todos os idiomas que nós já traduzimos para adicionar um novo idioma basta ir na caixa de pesquisa e pesquisar o nome do idioma que você deseja traduzir no meu caso irei colocar o espanhol como exemplo não podemos traduzir ainda porque nós ainda não ativamos o recurso vá na as configurações na barra lateral e ative essas duas opções a captura automática de texto e usar conteúdo traduzido a primeira opção irá capturar o texto da tela de qualquer jogador que jogar o jogo, adicionando todo o texto captado a uma tabela onde você poderá traduzir cada texto e a segunda opção habilitará o recurso, então após a ativação das duas opções, o que você deverá fazer é jogar o jogo por algum tempo, para assim o jogo ter capacidade de captar textos nele. Se tentarmos traduzir agora, haverá uma mensagem de que não há conteúdo disponível para tradução. Galera, entrei aqui no jogo e vou ficar aqui parado por algum tempo, esperando o Roblox captar esse texto. Após ficar minutos no jogo, o roblox já havia captado todo o texto presente no jogo, agora é só selecionar o idioma, no meu caso irei traduzir para o português as palavras e começar a traduzir, lembrando você pode usar o google tradutor ou contratar alguém que conheça o idioma, na aba tradutores e colocando o nome de usuário da pessoa que você deseja permitir que traduza o seu jogo. É possível traduzir desde pequenos detalhes na interface até mesmo nome, descrição e ícone do jogo. Então é uma função bem completa que está presente no Roblox. Vou deixar um vídeo em câmera rápida de mim traduzindo todas as palavras que eu inseri neste jogo de exemplo. Pronto, traduzi tudo. Vamos deixar de enrolação e vamos testar. Lembrando, as mudanças só podem não ser instantâneas, mas aqui já está tudo traduzido. São as palavras que se adaptarão a cada idioma que nós traduzirmos. Irei trocar o idioma da minha conta do Roblox de Português Brasil para inglês. Como podemos ver, está tudo em inglês, porque o meu Roblox está em inglês. Galera, acabei traduzindo para o espanhol também. Como podemos ver, também, também está funcionando o Roblox em espanhol. Eu usei o Google Tradutor, então pode haver alguns erros. E agora eu vou ensinar a vocês outro método de tradução que envolve o uso de scripts. Outro método como eu disse Envolverá scripts Adicionar uma script Vai ser um script local Que vai rodar somente no computador Do usuário E não no servidor e iremos adicionar uma variável que será o jogador, o jogador local e aí que entra a parte de localização para descobrirmos o idioma do jogador num script precisamos colocar player.localeid para a gente saber se está funcionando, vamos adicionar aqui um print para poder mandar uma mensagem aqui na saída, no output como podemos ver aqui na saída, print, printou "em us, que é em inglês dos Estados Unidos. No Roblox Studio sempre irá printar isso, porque o, o idioma que você escolhe no Roblox não afeta o Roblox Studio durante o teste. Então quando entrarmos no jogo, este texto aqui em vez de computer vai ser computador, se nosso idioma estiver em português. Este é o método com scripts. Se vocês quiserem querem testar no Roblox YouTube, esse código, esse código aqui deve funcionar. Como vocês podem ver, assim que ficou a tradução através de scripts. Para traduzir tiro, não usar scripts. Vamos testar o jogo para ver, ver se funcionou. O script de traduzir se estiver em português. Ele está tudo traduzido. Que no, no serviço de localização nós veremos que o meu Roblox tudo está em PTBR. Então está tudo traduzido. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido como é que traduz o seu jogo do Roblox, seja por meio de scripts. Ou por uma própria funcionalidade do Roblox presente no website. Se você tem alguma dúvida, coloque ela no comentário que eu irei respondê-la. Espero ver muito mais jogos traduzidos em português. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever para poder não perder mais nada do Roblox Studio. E compartilhe com seus amigos para mais gente participar dessa comunidade incrível de Roblox Studio. Ficando por aqui, valeu, falouzitos tchau galera só aqui no finalzinho do vídeo para poder fazer o sorteio que ocorre em todo vídeo de robux vou pegar um ganhador aleatório este cara ganhou mas não comentou o nome dele vou pegar outro ganhador também não comentou ele não comentou também não comentou este cara comentou o nick ele ganhou E ele estiver no grupo e é muito novo no grupo então ele não consegue receber os robux vou ter que pegar outra pessoa Parabéns it's Hello. vamos ver se está no grupo, está no grupo, acaba de ganhar 5 Robux, lembrando não se esqueça de comentar o seu nome e entrar no grupo, Felizmente só consigo dar Robux para pessoas que estão no grupo por mais de duas semanas.